É aqui que pediu carona? Sim, sim, era aqui mesmo. Vai ir pra onde, meu caro? Ah, eu quero ver a história do YouTube. Ah, a história do YouTuba? Bora vento. então. Só coloca o cinto pra não morrer. Essa viagem vai ser tri. Aqui está. Esse aqui era o YouTube em 2005. Mas... Isso me parece ser um site de relacionamento tipo Tinder, mas em um design bem velho. Calma, pequeno gafanhoto. Eu já te explico. Muitas pessoas não sabem, mas YouTube inicialmente em 2005 foi projetado para ser um site de relacionamentos. Inclusive, o YouTube nessa época era chamado de Tune In Hookup, o que seria traduzido para algo como Sintonize Ligue o YouTube foi criado por três ex-funcionários do PayPal, sendo estes o Chad Hurley, Steve Chen e o Jawed Karim. Mas quando o YouTube virou um site de postar vídeos foi em fevereiro de 2005, onde ele era mais ou menos assim. Nossa, que coisa mais esquisita! Nem parece o YouTube. É mesmo. Inclusive, tá vendo essa qualidade de 720p no vídeo? Então, nessa época só era 240p e 144p. Só pra ter uma noção, isso seria 240p e isso seria 144p. Não dá nem pra ver direito. Quer pular mais pra frente, meu amigo? Quer ir pra 2008, bro. Beleza, bora lá então. Drone... Pronto. Aqui estamos em 2008. E o YouTube era mais ou menos assim. O que são essas estrelas ali? O YouTube deixou de ser de vídeos e virou um restaurante? Claro que não. Essas estrelas seriam os antepassados dos likes e dislikes. Uau! Inclusive, por incrível que pareça, já tinha 720p, que provavelmente deve ser a resolução máxima desse vídeo. E nesse ano também foi lançado as anotações, que eram como plaquinhas que o criador de conteúdo podia colocar no vídeo se quisesse dizer algo que não foi dito no vídeo ou por outro motivo. Mas, vamos avançar um pouquinho mais. Talvez... para 2010. Esse foi basicamente o ano onde Minecraft explodiu no YouTube. Nessa época, quem gravava, se não me engano, de brasileiro era o Monarque. Aquele que apoiou. E o grande Vinicius 13. Nesse ano, se não me engano, foi lançado o 1080p e os likes e dislikes. Inclusive, foi nesse ano que lançou o primeiro YouTube Rewind. E o YouTube nessa época era bem mais parecido com o YouTube de hoje em dia. Uau, que legal. Vai mais pra frente aí, na moral. Beleza. Então iremos para 2014. Pronto. Aqui estamos em 2014. Foi nesse ano que foi lançado o YouTube Premium. Que serve, por exemplo, para não precisar assistir anúncio nos vídeos. Um ano pra frente... Em 2015, foi lançados os cards, que eram os substitutos das anotações que tinha sido lançadas anteriormente. O card serve para você ir para outros lugares, como por exemplo, para vídeos, playlists e sites. Uau! Que pancada de coisas úteis foram lançadas nesses anos. Um ano depois de serem lançados os cards, foi adicionada a aba comunidade, que você precisava ter mil inscritos para tê-la. E ela é uma forma alternativa de se comunicar com os inscritos, sem ser em um vídeo do YouTube ou em outra plataforma. 2017 não teve nada demais. 2018 foi o último YouTube Rewinds que é o vídeo com mais dislikes do YouTube. 2019 não teve nada também. 2020 teve o lançamento dos Shorts no YouTube. 2021 também não teve nada demais, e 2022 YouTube mudou um pouco a interface, colocou fonte nova no texto do YouTube, tirou opções importantes para colocar a merda de um módulo ambiente que não ajuda em nada no vídeo. Em 2023 não teve nada ainda, mas uma das coisas que vai ter vai ser a monetização dos shorts. Nossa, quanta coisa que tu falou, mas eu até que gostei dessa viagem. Vai gostar quanto? Bem, vai custar o seu like, inscrição e ativar o sininho. Se não fazer isso, te jogo aqui do penhasco que tamo, hein? Pronto, já deixei o like, me inscrevi e ativei o sininho. Ótimo. Mas bem, eu espero que você tenha gostado da viagem e até mais.